FMI Eu da Universidade Federal de Universidade. Vamos começar A 500 metros, vire à direita À direita não, vire à esquerda Nem à direita, nem à esquerda Siga pelo centro Direita, esquerda, centro a vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sou Ana Calu, sertaneja, que vim aos 14 anos estudar em Recife. Trabalhei, perseverei, lutei e venci. Vamos renovar na Assembleia Legislativa com essa gestora, que é testada e aprovada no serviço público, 40789. A desmoralização da política passa pela incoerência e demagogia de muitos. Precisa ter dignidade para dizer não às conveniências, ter coragem, falar o que pensa e fazer o que diz. Convido você a conhecer o nosso trabalho. Meu nome é Rodrigo Novaes, meu número é 55555. Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade. Olá ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Guiar do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nessa terça-feira das 11 horas ao meio dia nessa nossa quarta temporada do Fora da Curva. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária. Fm também na M com retransmissão às nove da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com barra Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook barra Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, arroba fora da curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo A palavra democracia tem origem no grego democracia Que é composta por demos, que significa povo E kratos, que significa poder Nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto é um regime de governo que pode existir no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro ministro que toma as principais decisões políticas. Democracia é um regime de governo que pode existir também no sistema republicano ou no sistema monárquico, onde há a indicação do primeiro-ministro que realmente governa. O Brasil completa 33 anos de democracia. Essa democracia sofreu, ao longo dos tempos, ataques e foi instituída ou fortalecida em diversas ocasiões. Existiram duas forças de democratização: uma em 1945 e outra em 1985. A ditadura civil-militar foi uma das maiores afrontas à democracia. E a consciência democrática foi um forte elemento de oposição à ditadura. Estudiosos apontam diferentes fatores que reduzem a qualidade do regime democrático brasileiro. Dentre eles, o poder limitado da população de monitorar e influenciar as decisões do governo... A corrupção elevada e a desigualdade social ainda alta, que limita os direitos de parte da população. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber, a democracia brasileira está ameaçada? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação do historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Manina. Bom dia aos ouvintes e àqueles que acompanham o programa pelo Facebook. Também contribui com o nosso debate a advogada e integrante da ONG Gestos, Juliana César. Prazer, seja bem-vinda. Prazer, Manina. Bom dia, bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, para o professor Ricardo Santiago, da UFPE, a democracia está ameaçada. Vamos ouvir? E essa ameaça é, tem um endereço, tem CPF, e se chama a candidatura do Jair Bolsonaro. Não é? Então, é, pela primeira vez, na, depois do processo de democratização, você tem uma candidatura nitidamente ligada à extrema direita, ou não é nem uma candidatura de direita, mas de extrema direita, que aparentemente põe eh, em questão a própria legitimidade do pleito, à medida em que ele questiona, por exemplo, as urnas eletrônicas e ah, questiona dizendo que se ele, não foi, se ele não for o eleito é porque houve fraude. Então veja aí eh, a, o problema que que está embutido nessa, nessa afirmação. Olha, a gente pergunta também para os nossos convidados, para vocês, a democracia está ameaçada, Marco? Encontra sim, infelizmente nós passamos por uma conjuntura que talvez tenha tido início exatamente em junho de 2013, eu localizo aí um ponto de inflexão na nossa história política é, recente é, e que chega até os dias de hoje com sinais muito, muito não promissores em relação a um sentido mínimo de democracia que é a manutenção das regras do jogo. Uhum. A gente não está nem falando, eu não estou aqui falando, nem no sentido com o qual eu compartilho, a ideia que eu compartilho de democracia que é a socialização dos poderes. Né? É... hoje a grande luta é pela manutenção das regras do jogo, né? que é um sentido mínimo do, do, uhum. dos, dos próprios liberais. Né? Os liberais que hoje se bandeiam o lado da candidatura é, Bolsonaro, é, tem um histórico de defesa, de luta pela, pela defesa das regras do jogo. Né? E são vários os sinais nessa direção. Né? É... A questão não se resume também à candidatura a candidatura Bolsonaro. É, é, é, Torna-se... É, mais explícita essa, a identificação dos riscos à democracia com a, com a candidatura do Bolsonaro, mas não se pode reduzir a ela. Apenas a esta, né? Apenas é Quer dizer, é um movimento muito mais é, alargado, espraiado na sociedade brasileira, né? Esses setores são setores que, digamos, se mantiveram é, calados é, durante um bom tempo, né? E que, exatamente, a partir de, de, de junho de 2013, é, se transformaram num movimento de massa. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não é? Os sinais mais evidentes de que vivemos, sim, um risco à democracia, não mais é, através de golpes midiáticos, parlamentares, jurídicos, como aqueles de 2016, uhum. mas com a possibilidade concreta de um golpe militar é, clássico, mano-militare, é, a declaração do ministro do Exército, né, é, na, na entrevista a, ao Estado de São Paulo, dizendo questionando a legitimidade é, do resultado das eleições né, é, de 2018. É, o conjunto de falas infelizes do é, candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, Sim. o general Mourão. E, Algo que passou de maneira um pouco desapercebida, é, não foi dada a devida repercussão, uma, a participação de um general do Exército num painel Globo News do final de semana passado, com a presença de José Carlos Dias, advogado de prisioneiros políticos, é, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, é, coordenador da Comissão Nacional da Verdade e um professor da USP. É, a fala desse general a gente pode voltar mais à frente ao, ao, a, a, a aquilo que foi, hum? foi dito mas eu eu, eu sintetizaria é, num ponto o general não falava em seu nome não falava em seu nome ele falava sempre em nome do exército é, um exemplo só para passar a palavra Juliana que, é, que certamente tem outros elementos a acrescentar é, foi quando ele disse Perguntado sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele disse: "O Exército não aceita o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Gravíssimo, Ou seja, né? ele, ele não falou em nome próprio. Isso é isso isso é uma questão é, a ser é, enfrentada, que é da candidatura a Bolsonaro não ser apenas a candidatura de um capitão de um ex-capitão do Exército, né? Mas sim uma candidatura representativa de setores majoritários." das Forças Armadas, do, do, do aparato coercitivo policial brasileiro. Juliana, para você, a democracia está ameaçada? Tá sim, eu concordo plenamente com o Marcos, inclusive pelos fatores que ele traz e penso também como... As jornadas de junho de 2013 como um ponto de inflexão uhum. importante de ser visto, enquanto quando a gente viu uma pauta contra tudo que está aí, que era o que era dito, mas que ela cada vez mais se mostrava como altamente reacionária e conservadora. E a partir de então, esse discurso reacionário e conservador, ele vem se normalizando, e vem sendo legitimado, foi legitimado pela mídia, foi legitimado por vários espaços de poder. Ele foi utilizado para tentar legitimar, que não consegue é legitimar até hoje, o processo de golpe que a gente sofreu em 2016. Impíquio e agora a gente tem esse problema que já está legitimizado, está um pouco naturalizado esse discurso, e a gente tem uma parcela quase um terço da população abertamente aderindo a um candidato de extrema direita que tem orgulho de ser contra todas as minorias políticas, uma violação de direitos, uma legitimação disso, do extermínio do outro, que é um discurso fascista. Então, é, eu acho extremamente preocupante o que a gente está vivendo. Você lembrou das entrevistas dos generais que... Os mais moderados são o que diz que temos que aguardar o resultado das urnas, porque uhum. os outros são manifestamente questionando o processo eleitoral, questionando, então, as regras do jogo. Né? Elas só valem quando eu ganho, que foi basicamente o resumo do discurso Plantando do Bolsonaro. Plantando essa dúvida, esse, inclusive, é? Na, na, é. na população Ela também, valeu eu. enquanto ele estava candidato e estava ganhando. A partir do momento que ele pode ser que ele não ganhe, então também pode ser que elas não sejam legítimas. Isso é extremamente grave. E que também a gente vê que um dos integrantes da campanha política, que também é um general que está assessorando a campanha política do Bolsonaro, ele foi o indicado, quando pedido uma indicação às Forças Armadas para ser um dos assessores de Toffoli, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, e foi aceito. Então, assim, esse grau de infiltração e das pessoas que têm esse pensamento estão assessorando, inclusive, as instituições que dizem estão funcionando normalmente. Gente, nós estamos também por telefone com o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, o Túlio Velho Barreto, que também vai dar a sua opinião. Túlio, bom dia, seja bem-vindo à democracia. Ao seu ver, está sendo ameaçada? Bom dia, Manina, bom dia a todos aí no estúdio. veja é, só, Manina, é, eu acompanhei, né, as intervenções é, dos participantes é, do debate e concordo integralmente com o que foi dito. Acho que vários aspectos foram relacionados da atualidade que mostram que a democracia no país está sob ameaça. Eu só chamaria atenção é, para que é, a gente está vivendo um momento que seria um ápice é, de um processo que vem desde os anos 80. Na verdade, no meu entendimento, a democracia brasileira, ela nessa quadra democrática de 85 para cá, ela em nenhum momento deixou de ser tutelada. Né, pelas Forças Armadas, portanto, a democracia é sempre é, demonstrou ser bastante frágil no Brasil e isso resulta, em larga escala, do modelo de transição democrática que nós adotamos. É bom lembrar que a transição foi feita é, a partir dos moderados da oposição, né, que, de certa forma, excluiu um setor mais autêntico, mas, eh, vamos dizer, radicalizado do ponto de vista do tipo de democracia que nós desejávamos e precisávamos, eh, aliado aos reformadores do regime civil-militar, a ditadura civil-militar que se estabeleceu no Brasil. Que, de certa forma, esses moderados também eh, controlaram eh, setores eh, mais radicais, da linha dura eh, das Forças Armadas. Então, os moderados da oposição, junto aos reformadores do regime, estabelecer um modelo de transição que manteve status quo das Forças Armadas uhum. e que agora vem à tona. É, isso está manifestado no artigo 142 da Constituição Brasileira que garante às Forças Armadas a possibilidade de intervir é, é, a, chamam, é, a partir do chamamento de qualquer poder instituído né, para manter a ordem social quer dizer, atuar internamente no país, isso inclusive justificou a intervenção é, na Companhia Siderúrgica Nacional nos anos 80, é, durante uma greve, quando três operários foram assassinados lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e mais recentemente a intervenção no Rio de Janeiro também. É, nenhuma sociedade com a cultura democrática mais ou menos, é, ou razoavelmente estabelecida, consolidada, é, existe algo parecido com o artigo 142. Uhum. É, por outro lado, se manteve também a Lei de Segurança Nacional, que é a cara do, do, da ditadura civil militar que está, se estabeleceu no país durante 21 anos. Então, inclusive, o agressor é, de, de, de, de Bolsonaro é, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Está sendo enquadrado quando é, o Código Penal prevê e penas para quem age dessa forma, mas ele está sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, tudo isso mostra é, o quanto essa democracia, ao longo desse período, é, pode ser tutelada é, pelas forças militares. Evidentemente que quando é, é, chega um governo que tenta fazer valer as conquistas sociais da Constituição de 1988... ...no sentido de minimizar as desigualdades sociais... É, tornar a sociedade brasileira mais homogênea, é, é, menos piramidal, com a classe média maior, etc., que significa é, que alguém tem que abrir mão uhum. é, de privilégios já existentes, é, se cria todo esse clima que foi criado no Brasil é, nos últimos anos. Né? E em 2016, enfim, vai se consumar, então, a quebra de uma ordem institucional estabelecida é, pelas próprias elites nos anos 80 e se abre a caixa de pandora né? e aqueles protagonistas é, do, do golpe 2016 são, inclusive, atropelados por forças mais reacionárias, mais conservadoras, é, que representam mesmo a extrema direita no país. Então, é, é esse momento que a gente vive, é o ápice de um processo longo que tem implicado, dentre tudo que foi falado aí, uhum. é, também a nomeação é, de um, um general é, da reserva para ser ministro da defesa é, do país. Isso ocorreu a partir do governo Michel Temer. Então mostra o quanto havia um caminho pavimentado para que em algum momento é, as forças armadas é, assumissem uhum. o protagonismo que tem assumido. Seja diretamente com essas diversas manifestações de generais, de líderes militares da ativa, quer seja pela candidatura de alguém que representa, em última instância, os interesses que estavam meio, vamos dizer, escondidos no armário, mas que tinha toda a possibilidade de vir à tona no momento de uma crise mais aguda, que essa crise aberta a partir de 2016, que criou toda essa crise política, essa crise institucional e essa instabilidade jurídica que se estabeleceu no país e que portanto propicia essa situação que a gente tá vivendo. Mas eu só chamaria atenção para que isso é um processo é que parece que não é, houve muita atenção com relação a ele, né? É, é um processo que vem aí desde os anos 80 onde o status quo das forças armadas é, é, foram sim. garantidos no processo de transição que tentou excluir as forças mais populares, é, mais mobilizadoras, etc., é, até a Constituinte, de 87, 88. Ali já não deu mais para segurar. E aí nós conseguimos fazer um contrato social que previa é, conquistas importantes, é, mas quando chegou um governo que procurou fazer valer nada mais, nada menos, que porque o contrato social uhum. estabelecido nos anos 80, que é a Constituição, é, se criou toda essa animosidade, esse antipetismo, né, até o rompimento mesmo das regras do jogo democrático, que foi a aberração é, que foi, é, resultou no processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Túlio, muito obrigada por tua contribuição, certo? E a gente vai seguindo aqui é, o debate. Muito obrigada, hein? Obrigado pelo convite, um ótimo debate, debate para vocês aí, para os ouvintes da Universitária. Obrigada. Gente, é, o escritor José Saramago é, diz que o fato de... Não ousarmos questionar a democracia em que vivemos é uma grave falha, posto que ela é sequestrada, condicionada, amputada. Ele fala que o povo tem apenas a faculdade de colocar e retirar governos, mas está ausente das decisões dos grandes organismos internacionais que estão acima dos próprios governos. Como é que vocês analisam essa fala, essa posição de Saramago? Marco? Veja, eu não sei se é, nesse contexto que a gente está vivendo. É, vivendo, atravessando agora, essa frase do Saramago seja adequada, é, a, a, a mais adequada. Uhum. Porque ela questiona os limites da democracia. Ela, é, Saramago era um comunista e o sentido dessa frase é o questionamento do caráter formal é, da democracia, do caráter burguês da democracia, no sentido de ampliação da sua... É, ampliação para uma democracia mais ampliada que seria no limite a ditadura do proletariado uma democracia substancial é, não uma democracia formal por isso eu vejo ela é, é, não muito algumas ressalvas é, é, esse... é, é, apropriada para esse uhum. momento que a gente está vindo que é a, a, a da necessidade é, da gente defender é, a democracia. A, o próprio caráter formal da democracia uhum. É, ou seja, é defender o caráter político da democracia né? como elemento fundamental para a gente pensar num novo ciclo né? de, de luta pela democracia social, pela redução dos níveis de, de desigualdade social, etc mas eu gostaria de, de, de voltar a, a, a um ponto da fala do Túlio? do Túlio com a qual eu concordo em linhas gerais uhum. praticamente tudo né? mas a ressalva que eu faria é em relação a ah, ao poder tutelar dos militares eh, na, eh, nessa conjuntura pós-constituinte né? pós-constituição de 1988 vejam os, os militares sempre tiveram eh, uma, uma, uma participação, uma presença na política brasileira republicana eh, desde 1889 até eh, 1989, isso era eh, visível eh, me parece e eu vou lembrar relembrar dos dois fatos, né, apontados certo. na fala do Túlio. O primeiro que foi a durante uma greve dos metalúrgicos do, é, do da companhia da, da companhia siderúrgica nacional ah, de 1988, o exército é, invadiu a, a a companhia e três operários foram é, foram mortos. Eu gostaria de lembrar que foi exatamente em virtude da revolta causada por essa invasão Que o Partido dos Trabalhadores venceu uhum. é, as eleições para a Prefeitura em São Paulo ah, com Luiz sim, Erundina uhum. Em Vitória com o Vitor Boaz em Porto Alegre, com o Olívio Dutra. E, e, e foram decisões quase que vence no Rio de Janeiro, com Jorge Bittar. E um ano depois, quer dizer, essas, essas vitórias de, da eleição, das eleições municipais de 88 prepararam o um terreno para o avanço da candidatura Lula em 1989. Uhum. Isso é um primeiro ponto, né? Quer dizer, eu acho. A, a minha lembrança é que esse, na verdade, foi o último episódio de uma presença eh, militar efetiva do exército, seja reprimindo uh, algum tipo de movimento social, alguma greve, etc. Uhum. Veja, eu acho que existe um limite, um, um, um período de tempo na história recente brasileira, que vai do governo Fernando Henrique Cardoso até o, o término do governo Lula, ou seja, durante 16 anos, essa presença militar muito em função... É, da, daquilo que eu considero a, a, a, a, a, a melhor decisão tomada por Fernando Henrique foi a criação do Ministério da Defesa e nomeando um civil para o Ministério da uhum. Defesa. Me parece que durante esses 16 anos, é, esse poder de tutela dos militares, esse poder moderador dos militares declinou, declinou bastante. É. Eu acreditava realmente nesse intervalo de tempo Que é, é, havia se tornado coisa do passado uhum. é, 25 de agosto, dia do, uhum. é, soldado. Do, do, do soldado As tristemente famosas ordens é, do dia do ministro do deserto Que sempre mandavam um recado, na verdade não para a tropa Mas para a sociedade é, de maneira geral. É, geral Eu realmente acreditava que esse uhum. período havia ficado para trás eu acho que as coisas retornam, e é por isso que a gente está discutindo aqui uh, os riscos à democracia. Sim. Eu acho que isso retorna com o atual ministro do Exército e as falas que já estão se tornando... Que ele tem é, proferido é, é, é, não é? É, é, nos espaços fre, midiáticos inclusive. É, tanto no, na véspera da, da votação no, no STF, da, da, é, do habeas corpus de Lula, e mais recentemente na entrevista, acho que, que, na entrevista do Estado de São Paulo, que eu já fiz referência, é, um retorno a esse, essa tentativa, na verdade, de fazer com que os militares é, voltem a ter é, um poder de ingerência sobre a política nacional. Até me, Sim. me permita, Marcos, porque eles estão emitindo as declarações, que inclusive o ordenamento militar não permite que grande parte delas seja emitida e nada acontece. Então, além de não haver uma resposta institucional, civil, democrática, de repúdio a certas falas... A própria legislação militar não permitiria que isso aconteça e é então nesse momento do caos, do vazio, ela contra a reverberação nesses espaços conservadores, reacionários cada vez mais propensos a esse, esse cotidiano fascista que a gente está vendo uhum. se desenvolver. Então é mais grave nesse momento, se a gente está num momento desses tão crítico em que tudo efetivamente pode acontecer, ninguém pode dizer com 100% de garantia que algo vai ou não vai acontecer... Seria fundamental se a gente tivesse um governo democrático se posicionasse firmemente dizendo que certas atitudes não são não toleradas, Não são permitidas, certas manifestações políticas, é. e, na verdade, ameaças. O que houve no julgamento do habeas corpus de Lula foi uma ameaça muito clara. Só que existe uma certa covardia e o limite de até onde pode ir, mas são extremamente explícitas. E não existe uma resposta disso. A resposta vem da sociedade que se encontra. A sociedade civil progressista, a defensora Sim. da democracia e dos direitos, ela se encontra deslegitimada por uma mídia que é golpista, a mídia de massa, que ela legitima, ela transmite como se fossem neutras as declarações. E não existe neutralidade, muito menos nesse caso. Gente, a consultoria britânica Economist Intelligence Unite Produz um índice que classifica os países de acordo com a qualidade da sua democracia O ranking coloca o Brasil como o 44 quarto país mais democrático Entre as 167 nações analisadas Noruega a mais democrática e a Coreia do Norte a menos Ocupam as duas pontas né, desse ranking Então, o que acontece Colabora para que o Brasil apareça nessa posição. Ao seu ver, Juliana. Eu acho que é esse processo de desmantelamento das instituições democráticas, de deslegitimação dos direitos humanos como uma base democrática, de reafirmação dos movimentos sociais e da sociedade como espaços de desenvolvimento e fortalecimento da democracia, da visão que antes... né? A gente não está mais nem defendendo a visão de Saramago que você mencionou, que a gente falar da democracia de qualidade, qualitativa, extensiva, em uhum. é da qualidade do caráter que a gente está falando. A gente agora está lutando pela defesa dela formal, de ter o direito de votar esse votado que isso é o mínimo. Porque, na verdade, a gente também pode eleger, se for a eleição de Bolsonaro, a gente vai estar elegendo um governo que vai frontalmente contra a Conta democracia tudo, é. e que tem tudo indica que vai governar com restrições a ela, do conteúdo de democracia que a gente acredita, de acordo com cada crise que for surgindo. A cada crise que for surgindo, vai ser mais um golpeamento contra ela e cerceamento de direitos. Então, a gente está num processo em que a gente tem essa desagregação do valor, do que significa cidadania, democracia. Os valores da própria república que estão na Constituição que são completamente esquecidos e dessa legitimação e normalização desse processo, porque a gente não tem hoje é, estruturas que tenham força para ter ressonância, inclusive, na sociedade para rebater esse tipo de afirmação. O Brasil sempre foi bastante desigual, sempre foi extremamente violento. Né? A gente tem uma sociedade que ela tinha esse, esse ódio, esse fascismo, essa desigualdade, essa legitimação da, do aniquilamento do outro dentro de si. Só que ela não tinha essa ressonância disso poder ser dito e não receber uma censura, mesmo que fosse formal. Eu podia até acreditar, mas eu fazia de conta que não para a, o politicamente correto, correto. me impedia. Uhum. E agora existe essa ressonância. Então cada vez mais as pessoas estão fazendo e essa resposta que eu chamo de fascista ou proto-fascista, ela é muito fácil, porque é muito simples, o inimigo é o outro, tem criminalidade, é só matar. É, tem estupro, faz o castração química, os direitos humanos, ah, não, ninguém pode me falar mais nada, o mundo está muito chato. Então é uma simplificação de demandas complexas que elas não resolvem, mas elas acalmam o coração de quem quer uma resposta simples e que acha que tudo é fácil. E para a gente desconstruir isso é muito mais complexo. Para eu discutir segurança pública, não é só matar. Eu tenho que fazer uma conversa muito mais longa, que as pessoas não estão dispostas a ter esse, essa conversa, esse diálogo. É, e que vem também né, dentro dessa, dessa, dessa análise que você colocou agora. Né? Antes se pensava, não se falava, porque não era politicamente né, correto e porque existiam também instâncias e né? instituições Espaço fortes que, que diziam não, isso não pode acontecer. E havia, digamos assim, um, um olhar mais sério, mais concentrado nisso. Mas quando você encontra candidatos que estão é, querendo o topo do poder do seu país, que falam abertamente, lhe dá total autonomia para não só é, é, verbalizar, como é exercer é, esse seu ódio, esse seu fascismo. Como é que você analisa isso dentro desse, desse percurso que a gente está fazendo em defesa da democracia? Primeiro é preciso ver quais foram as variáveis A metodologia utilizada Pela Economist para definir Para fazer esse ranqueamento uhum. Eu tenho sempre muitas é, um, um, um ponto de vista Sempre muito prudente Em relação a essa, esses ranqueamentos né? Certo é, Então essa é uma primeira ressalva importante Então o, o, o que me cabe Aqui é dizer do meu ponto de vista Do meu entendimento acerca da democracia é, O que, que faz com que para usar a expressão famosa do, do, do jurista, sociólogo português Boaventura de Souza uhum. Santos, nós temos uma democracia de, de baixíssima intensidade, sob risco de se tornar uma não-democracia. Uhum. Né? É, bom, esse por si só seria um, um, um tema de, de vários programas, né? Então eu vou me limitar aqui a, a, a tecer algumas é, variáveis que me levam a essa afirmação. Em primeiro lugar, uh, uh, uh, uh, uh, os níveis abissais uh, que separam uh, as classes sociais uh, no Brasil. Uh, dizendo de uma maneira mais clara, uhum. mais direta, a nossa profunda desigualdade social, a nossa crônica desigualdade social, que é a, a verdadeira chaga da nossa nacionalidade. O, o que faz com que uh, o povo uh, não se reconheça na nação, né, para usar expressões famosas, frases famosas de Raimundo Faoro então é a desigualdade social o nosso problema mais grave, que é responsável por várias mazelas sociais a questão é que nos últimos 5 10 anos se construiu uma, uma, tentativa, de, uma tentativa bem sucedida de procurar mostrar que o problema central do Brasil não é a desigualdade social, mas sim a corrupção. Hum. Então houve uma uma, uma conquista dos, do, dos setores conservadores da sociedade é, ao fazer essa essa essa passagem e a indicação da corrupção como sendo a Mazela do, do, do, do Brasil já já já se fez presente em pelo menos dois outros momentos da nossa história é, em 1954 o resultado foi uma tentativa de golpe que foi é, revertida com o suicídio de Vargas. Eu falei aqui do 25 de agosto, no, uhum. no 24 de agosto de 1954. E um segundo momento, aí sim o golpe bem sucedido, é, nos idos de março de, de 1964. Uhum. Então, é, mais uma vez, é, o discurso anticorrupção é, se volta contra governos trabalhistas. Governos de orientação trabalhista. Esse é um primeiro elemento, né? Quer dizer, a desigualdade social é um limite à nossa democracia. Um segundo elemento é os elevadíssimos níveis de violência existentes no Brasil. Lógico, a discussão sobre violência também é abrir espaço para outros vários programas. Uhum. É, programas. É, mas violência contra militantes, defensores, ativistas dos direitos humanos, dos movimentos sociais, que é crônica no campo e vem tam, também se tornando crônica é, nas, nas cidades. cidades. As elevadíssimas taxas de homicídio existentes no Brasil, basicamente taxas de homicídio em que as vítimas principais são jovens, negros, que moram em favelas, periferias, uhum. elevadíssimos níveis de feminicídio existentes no nosso país... Uh, vinculado a isso né, a, a, a, a uma disputa pelo território que, que envolve eh, tráfico, milícias eh, milícias formadas por, eh, por militares por, por, por policiais, que fazem com que eh, haja uma, uma, uma, uma, uma confusão entre Estado e um aparato para-estatal eh, e, e, e, e, e que vem elevando o, os níveis de violência eh, peguem o caso extremo que é o do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é um estado, é uma cidade é, partilhada no seu território. Os movimentos sociais, movimentos que lutam é, é, pelo direito à moradia, o MTST, enfrentam é, é, muitíssimas dificuldades para se afirmar é, no, na cidade do Rio de Janeiro. E não é por, por conta de uma, é, de uma política habitacional, uma política de, de, de, de realização do direito à cidade. É porque é muito difícil fazer frente a essa disputa no território contra... É, milicianos e, e, e traficantes, né? Então, eu considero esses dois problemas problemas muito graves, né? E, para finalizar, é, que conta hoje com um terceiro elemento, que eu considerava já ultrapassado, já resolvido, que são as limitações é, dos direitos políticos no nosso país, né? Há bem pouco tempo Todo o meu discurso era Nós precisamos fazer com que aqueles instrumentos Constitucionais de democracia direta Participativa Referendo plebiscito Emendas de De iniciativa popular Projetos de iniciativa popular Conferências Conselhos, etc. Deveriam ser mais utilizados Efetivados A gente chega hoje a um momento que o a tal própria, retrocesso. o próprio, é, é, é, é, o próprio viés liberal da democracia, que é a democracia representativa, o voto, o sufrágio, é, se encontra sob risco. Então, aqueles dois elementos anteriores se acrescentou um, Mas que faz fã... com que a nossa democracia esteja sob risco. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa Rádio Pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11 horas e 35 minutos. Lula tá com Paulo, tá governador Lula tá com Haddad, pra presidente Lula, Paulo e Haddad do lado do povo, do lado da gente Lula tá com Paulo, tá governador Lula tá com Haddad, pra presidente Lula, Paulo e Haddad do lado do povo, do lado da gente Frente Popular de Pernambuco PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PRP, PCdoB, PT, MDB, PRP, Patriota Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima, explicando como votar Hum, também tô precisando aprender então, agora vou mandar para você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os quatro dígitos e aperte, confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, cinco dígitos e confirma. Depois, senadores, três dígitos e confirma. Faça duas vezes, vamos eleger dois candidatos. Governador, são dois dígitos e confirma. E presidente, também são dois dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Deputados estaduais que apoiam a mão do governador. 14. Partido Popular Socialista. PPS. O respeito é nossa bandeira e a união, nossa força. Sou Maria do Céu. Para deputada estadual, vote 23024. Se não mudar, fica tudo como está. Armando 14. Sou professor Tiago, motorista de aplicativos 23999. Não deixe Uber acabar no Recife. Não há limitação, porque parceiro vota em parceiro. Armando 14 de ouvir mais sons e conteúdos novos? Então se prepara que está chegando a nova temporada do Sexta Frequência. Nessa temporada, vamos conhecer artistas do interior do nosso estado que produzem muita música boa. E para não perder nenhum pedacinho dessa nova temporada, sintoniza na Universitária FM 99.9. Toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Programa Sexta Frequência, só na Universitária FM. O deputado federal Eduardo da Fonte é o autor do Estatuto de Combate às Drogas na Câmara Federal. Um instrumento para regulamentar políticas públicas de prevenção e recuperação de dependentes químicos em todo o país. O combate às drogas é uma das prioridades do deputado federal Eduardo da Fonte. Continue desse desempenho, ajudando muitas mães lá fora que precisa, assim como eu precisei. Eduardo da Fonte, com a força do povo, 11, 11. Oi, primeiro lugar. Oi Recife, eu sou Duda Beat e no dia 17 de novembro estarei cantando no Coquetel Molotov, esse festival que é tão importante para nós recifenses. Estarei cantando as músicas do meu álbum, Sinto Muito, do meu álbum de estreia e vou ficar muito feliz se todos forem lá cantar comigo. 17 de novembro, Duda Beach, Cocteau Molotov. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido. Eu sou Doriel Barros, ex-presidente da FETAP. O meu compromisso é com o fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária e a garantia e ampliação dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Vote para deputado estadual doriel Barros 13123. A força que vem do campo. É 13123, um, é 13, um, dois, três. Nosso estadual é 13123. Um, universitária FM 99.9. Fora da curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. E nós agora abrimos espaço para o truco da Marco Zero. É, e nós vamos comentar, vai ser comentada a fala de Júlio Lócio na entrevista ao programa Fora da Curva sobre a sua declaração de que no seu governo lá em Petrolina, metade de suas secretarias eram de mulheres. Vamos ouvir. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Olá, ouvintes, sou Helena Dias do Marco Zero Conteúdo. Durante a entrevista ao programa Fora da Curva, o candidato a governo pela rede de sustentabilidade Júlio Lócio falou sobre paridade de gênero na gestão pública. Ele prometeu, nós teremos metade das nossas secretárias mulheres. Eu fiz isso quando prefeito de Petrolina. O truco checou a informação citada pelo candidato e deu selo sem contexto. Fomos em busca dos nomes no Diário Oficial do Município e em outros documentos oficiais e logo descobrimos que a informação dada por Lócio precisava ser contextualizada. Nos oito anos que o candidato ficou à frente de Petrolina, mulheres foram maioria em seu secretariado em 8,3% deste período. Dos 96 meses como prefeito do município, só nos oito meses finais ele teve maioria feminina. Por isso, o selo dado é sem contexto. Em nota, o candidato da rede se pronunciou sobre a checagem. Ele disse... A vida é aprendizado, e fui aprendendo durante minha gestão. Tínhamos muito mais que 10 secretarias, mas fizemos um estudo e percebemos que 10 são suficientes. Durante o um importante período da nossa gestão, nós tivemos a maioria de secretárias mulheres, inclusive uma secretária de infraestrutura, que é muito raro. Por isso, estamos assumindo esse compromisso de termos metade de nossas secretarias, que serão 10, lideradas por mulheres. Para saber mais, acesse marcozero.org barra truco 2018. Lá você confere todas as checagens feitas em Pernambuco até agora. Truco Eleições 2018. Projeto de checagem da Agência Pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. E você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM e 820 AM e também pela internet. É só acessar facebook.com/barra Programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/barra Universitária 99.9. Participe, divulgue o nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9 horas da noite. O Fora da curva de hoje quer saber a democracia a democracia brasileira está ameaçada bom no intervalo nós conversávamos aqui e a gente vai trazer para vocês mais informações sobre a questão da comunicação no Brasil os meios de comunicação ainda investem em programas que reproduzem preconceitos sociais ridicularizam direitos humanos e também criminalizam os movimentos populares eles também estão ferindo a democracia Juliana. Certamente. É bom a gente lembrar que comunicação, as empresas de rádio e TV são concessões públicas e têm responsabilidades por isso. É muito divulgado e. E sempre reafirmado, a gente vê aí nas entrevistas de Bonner, é, um, um caráter de ser privado e que elas teriam suas autonomias, mas na verdade não. né? Primeiro que elas, como concessões públicas, elas têm, elas têm um dever pela pluralidade de informações, pela, pela respeito aos direitos humanos, pela promoção dos direitos humanos, pela promoção de uma sociedade equitativa, de paz, e não é isso que ocorre. E a gente vê também, então, uma apresentação de informações de duas maneiras. é Existe um viés na comunicação de massa brasileira, que ela é dominada por uma, um pequeno número de famílias que dominam, inclusive vários meios de comunicação, que isso não existiria em outro lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, é que proibido. adoram servir de referência, é. que são os conglomerados. E existe também uma, uma, tenta, uma tentativa de transmitir informações que são extremamente graves, como se deu um, um, um viés dito como neutro. Né? Existem informações que saem feitas, a gente estava conversando aqui, que o Marco vai falar depois, da, da carta de Fernando Henrique, de como ele aborda as candidaturas e que é transmitido como se fosse um passeio num parque ensolarado. Sim. E, e, e uma, uma outra que aconteceu também, que nas entrevistas, por exemplo, me veio à mente quando a gente tava discutindo democracia, de Amoedo, que antes, na época de Delfim, falava assim, que a gente tinha que crescer o bolo para repartir. E a gente já tá num conservadorismo e numa concentração de renda tão grande, uhum. naturalizada, que ele diz, não, a gente tem que crescer o país. Desigualdade não é problema. A uhum. gente não vai combater a desigualdade, a gente quer que cresça. Então agora o bolo cresce, eu como sozinha. Então a gente... A gente tem que problematizar qual é esse papel da mídia e exigir que ela respeite. A gente, infelizmente, está num processo de fragilidade democrática tão intenso que, que a gente pode fazer iniciativas como o da Truco, como o da agência pública, tentar checar a informação como Fora da Curva faz de promover espaços alternativos de discussão que não sejam esses da massa. Mas a gente tem que continuar lutando e saber que hoje no Brasil a comunicação pública de massa e a comunicação de massa pelos meios privados ela não é democrática. E ela fomenta agressões à democracia cotidianamente. É, a gente vê como a mídia também reforça determinados discursos né? Eh é, ditos como discursos centrados de pessoas assim que querem o melhor e o, o, e o bom do país a exemplo do que a gente tava discutindo aqui que é a questão de uma declaração que foi feita por Fernando Henrique Cardoso né? Que se gerou uma pol, polarização né? Dos extremos o, o, o, o Bolsonaro e a, as forças mais progressistas à esquerda né? PT, com o PT né? Exatamente e que ele, né, com a sua fala conciliatória, diz, não, nenhum extremo, nem outro, a gente vai querer né, centralizar, a gente vai querer uma coisa assim, que, que não beire para o extremo. Então, o que não beira o extremo está no centro. Né? Eu queria que você comentasse, reforçasse essa, essa fala, essa reflexão sobre isso. É, Fernando Henrique Cardoso perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Ele, para que os ouvintes tenham é, ideia do que, do que aconteceu ele escreveu uma carta que foi amplamente divulgado particularmente pela Folha de São Paulo é, de maneira muito sintética dizendo o seguinte o país se encontra é, com é, sub-risco de, de dois extremismos chegarem ao segundo turno né? duas propostas é, radicais é Bolsonaro é, e, e Haddad. É, ato contínuo na edição da Folha de São Paulo do dia seguinte, né, depois de, uma, de, de, de, de um, de um retorno de, de, um, de, de um rechaço da parte das candidaturas que ele denomina de centro democrático: Amoedo, Marina, é, Meirelles, é, Álvaro Dias, hum, é, Alckmin evidentemente, Fernando Henrique havia tido um encontro de véspera com, com Alckmin, depois isso foi revelado a ideia era que essas candidaturas migrassem para é, Alckmin, diante do rechaço da parte dos candidatos, imediatamente do chamado centro democrático é, Fernando Henrique disse que na verdade o discurso dele não era para os candidatos, hum. mas sim para o eleitorado qual é o grande problema dessa, dessa carta de, é, de Fernando Henrique? Como eu dizia, ato contínuo na edição seguinte do, do domingo da, da Folha de São Paulo, na parte de opinião, que sempre tem dois artigos, um artigo do José Álvaro Moisés eh, e outro artigo do, do Roberto eh, Janete Fonseca. Né? Ambos, de maneira muito combinada, eh, eh, fazendo a mesma construção dizendo que o país se encontrava em risco, a democracia se encontrava em risco por conta desses dois extremismos. Ecoou, Bom, não é? é? Foi o eco da, da carta de FHC, foi, eles ecoaram, foi, foi, né? Sim, é um é. é, eco articulado. É. E qual é o risco disso, né? Sim, qual é? é? O risco é colocar no mesmo saco duas candidaturas que realmente, não, é, do ponto de Opóspero. vista da democracia da, da democracia, da defesa da democracia, se encontram em, em, em polos opostos. A candidatura Bolsonaro e tudo aquilo que ela representa é, é, sugere um risco à, à, à democracia. É, o PT Sim. pode ter errado e errou né, em vários momentos da sua, do seu governo. Os oito anos do governo Lula, os seis anos do governo Dilma. Foram vários erros, não foram poucos erros. Né? Mas em nenhum momento as instituições democráticas foram é, questionadas... É, nunca houve uma crise institucional causada pelo próprio governo não é? então volta a dizer, Fernando Henrique perdeu uma grande oportunidade de, de ficar calado não é? porque o risco é desse discurso se encontrar mais à frente é, com a declaração do ministro do exército Vilas Boas é, de que é, falta legitimidade aquele que foi eleito, caso eleito seja é, Fernando Haddad gente, tem uma, uma fala aqui da Marilena Chauí que diz que uma sociedade e não um simples regime de governo é democrática quando além de eleições partidos políticos, divisão dos três poderes da, rep, da república respeito à vontade da maioria e da minoria institui algo mais profundo que é condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos e que essa instituição é uma criação social de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. Vocês concordam com ela? Temos essa, essa condição de fazer com que o povo nesse período eleitoral se perceba desse poder que ele tem? Juliana? Se, se a gente vai chegar nesse ponto no período eleitoral, eu duvido que o tempo é exíguo demais, né? Eu acho que essa fala do, do que ela disse, que é tentar dar uma densidade à democracia... Sim, é exatamente né? o que o Marco falou, que a gente nunca chegou até aqui. É, a gente nunca teve. A gente teve uma democracia de baixa densidade, a gente chamava de poliarquia, agora a gente não tá mais nem chegando nisso, eu acho. Né? Então... É, o essencial seria isso, a gente fazer com que a democracia seja um valor cada vez mais aprofundado, arraigado e que se torne, digamos, o nosso outro, a nossa maneira de ver o mundo. É a partir de um processo democrático. Né? É, a gente não tem isso no Brasil hoje, a gente não tem um processo de políticas públicas que fortaleçam isso, as instituições, se elas estão funcionando normalmente, elas não estão funcionando normalmente em, em prol da democracia. A gente vê o, as forças armadas, elas se manifestando de uma maneira de tutelar as escolhas, inclusive uhum. a escolha da mais básica forma da democracia que a gente tem, que é simplesmente o voto e a eleição, que não se resume a isso. E a gente tem uma sociedade que então se vê cada vez mais é, jogada, a, a esse extremo, digamos, uma normalização dele de como fazer a conjugação. O diálogo de aprofundamento sobre democracia, uhum. sobre conteúdo de direitos, sobre respeito e não tolerância, respeito à, à diversidade das pessoas e de opiniões, isso não acontece. Isso é extremamente grave. Como eu disse, é muito difícil desfazer o caos, desfazer o vácuo. Isso exige um diálogo que vai muito além de palavras de ordem, que é o que são soltas. A gente está num momento que teve um, teve um artigo que eu vi, eu acho que foi o povo de Minas, de, de Itália, Zab Saber, que ele falou muito bem, ele tentou encarar as coisas por um viés psicoanalítico, eu acho que ele, é, é da, ele acho que é psicólogo. Ele dizendo assim, o delírio está se tornando a racionalidade do país. Então a gente tem processos altamente extremados, a gente tem pessoas que estão se projetando como lideranças nacionais, que elas não têm reflexão, informação, conhecimento e nem buscam isso, falam de sopetão o que vem, que são sempre essas respostas radicais e a gente está nesse processo em que é, existe também uma militarização da vida. Né? Então a gente, a resposta de tudo é a militarização que seja através da polícia, seja através de regras cada vez mais estritas que colocam as pessoas em caixas em que elas não se encaixam. Isso não funciona e não respeita a diversidade do país. E isso não funciona em canto nenhum. Isso tem acontecido porque tem alguém que sustenta. Esse discurso fascista ele não vem do nada. Sim. Ele teve um objetivo, ele se fortaleceu muito em 2016, que é para legitimar o golpe. Ele teve que ter esse afã social, essa questão de que a corrupção era o grande mal do país e que o PT era a encarnação da corrupção no mundo. Né? E isso depois... Foge ao controle, porque uma vez soltada essa cadela que está sempre no Silva, você não consegue controlá-la. Então a gente está num processo de uma encruzilhada que a gente tem que fazer um reforço muito grande social, que eu não sei como vamos fazer, as iniciativas estão surgindo, o movimento do Ele Não, inclusive já chamo todo mundo para sábado, dia tá lá 29 na rua, de setembro. Né, dia 29 de setembro, a partir das duas da tarde, na Praça do Derby, que é uma tentativa de uma colisão e um primeiro diálogo. Não, não é necessariamente que todo mundo vai ter que encampar para um lado ou outro, mas que existe. Existem algumas coisas em nossa sociedade que são inaceitáveis e a gente tem que expressar isso. É, você, na sua fala, você fala desses horrores não é, de, que estão acontecendo é, no sentido das pessoas estarem sendo tuteladas, né, colocadas em caixinhas para essa cadela avançar. Mas olha só, é Contribuindo ainda mais com, com, com o que você está dizendo, o assassinato da vereadora eh, Marielle Franco, o atentado ao candidato à presidência pelo PSL, o Jair Bolsonaro, os tiros contra os ônibus da caravana do ex-presidente Lula e as ameaças de violência no acampamento organizado né, por apoiadores dele em Curitiba. Então essas informações todas, esses fatos, esses episódios da cena política brasileira revelam o que sobre a nossa democracia, né? Essas caixinhas que estão querendo colocar a população brasileira, né? Militarizando, né? Tutelando, é, significa o que? Representam o que é, para nós enquanto sociedade, Marco? Expressa... Nós, nós, nós estamos, é, cordeirinhos é. e, e, e, e ovelhinhas, indo para esse abatedor? Ou você acredita que há, nessa, nesse contraponto de uma democracia, que as pessoas possam é, fazer essa sua análise e, e, e defender a democracia? E a gente já está dando uma olhadinha ali, já aviso que já estamos chegando no finalzinho do programa. Bom, então, para concluir, tá eu, eu diria que e, e, todos esses fatos, na verdade, são a face mais cruel do, da barbárie. Não que está sendo é, é, construída no Brasil ou que se encontra como horizonte. É a barbárie presente já, que está inscrita na nossa história. Uhum. Não é? É, na verdade, o que, é, o que acontece é que a ditadura contra os pobres, que nunca deixou de existir no nosso país, é, agora corre o risco de se transformar numa ditadura generalizada né, quer dizer, esses atos de violência é, política que são crônicos entre nós, né? É, não, não, não, não, não, não é, à conclusão de que a violência política é alguma coisa que a, nasceu em 2018 por conta do assassinato de Marielle e do atentado é, contra Jair Bolsonaro. A violência política faz parte da nossa história. Uhum. Tá? É, então, na verdade, o grande risco que a gente corre para concluir É, como eu disse, aquilo que, é, aquilo que faz parte do cotidiano das classes subalternas brasileiras é, do, do, do, do, do, Dos humilhados e ofendidos que moram nas periferias do Brasil é, Que convivem diariamente com, com violência, seja a violência estatal Mas também a violência para-estatal e a violência é, do tráfico é, se generalize e, e entre pelo campo da, da política, é, fazendo com que o Estado acabe se transformando apenas numa instituição que mostra o seu braço direito, que é o braço da coerção. Deixando de lado o braço esquerdo, para usar a expressão do, de Pierre Bourdieu, que uhum. são os o, o dos investimentos sociais, da perspectiva de construção de um Estado social no Brasil. Juliana, para finalizar uma frase, por que defender a democracia? Porque a gente não pode aceitar esse novo modelo de radicalismo neoliberal que tem se apossado cada vez mais do, da mente, do senso comum brasileiro, que abandona a construção social em prol de uma igualdade maior, de uma... De uma de uma normalização da democracia, uma disseminação, a concentração dela, de uma eliminação da violência, do reconhecimento que mulheres, homossexuais, a população LGBT, a população negra são iguais em direitos. A gente não pode permitir que isso aconteça, a gente tem que defender a democracia, que é a única maneira da gente permanecer vivo nesse país. Marco Montaine, Por não, que defender a democracia? É porque é um valor universal. Cada vez mais eu me convenço de que é um valor universal e sem ela, é, o caminho é, é a barbárie completa. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece imensamente a, aos ouvintes e às ouvintes que nos escutaram nessa última uma hora. Nosso programa vai ser reprisado às nove da noite aqui na nossa Rádio Pública. Obrigada, Juliana. Obrigada, Marco. O Fora da Curva teve a produção de... Henrique Jonatas e Roberto Peixoto na locução Manina Aguiar, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marco Antônio, nas redes sociais Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Amanhã, você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema O autoritarismo vai vencer as eleições? Programa Fora da Curva, aqui a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. Obrigado, o programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do Youtube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. 11 horas. E sim.